é a minha profunda convicção, convicção que o sistema de proteção civil funcionou. O funcionar sem falhas ou sem uh, 100% na perfeição é uma coisa muito difícil de acontecer, sobretudo quando nós temos operações com a complexidade desta operação que nós tivemos, quando o fenómeno que está base, na base desta ocorrência é um fenómeno tão complexo como aquilo, aquele que tivemos uh, nestas, os dois, os dois grandes uh, episódios. E, portanto, uh, o sistema aquilo que faz neste, neste, neste tipo de circunstâncias é responder perante o cenário que tem em mãos. E, portanto, o primeiro episódio da semana anterior foi, de facto, um episódio muitíssimo uh, complexo, foi um episódio muito pequeno naquilo que é a sua escala temporal e o território geográfico que abrangeu e sabemos também que quanto mais pequenos são estes fenómenos, mais difícil é a sua previsão com maior tempo e, portanto, era efetivamente muito difícil para o Instituto Português do Mar e da Atmosfera conseguir prever que tipo de fenómeno e onde e quando é que ele ia acontecer. A partir do momento em que as coisas foram sendo mais conhecidas, em que a percepção foi, foi ganhando forma, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil atuou imediatamente em duas grandes dimensões. Na dimensão do desencadear daquilo que são as operações de resposta, as operações de socorro e de proteção à população e aquilo que é, digamos, o aviso e o, o, a, esta, a, a população que estava na zona potencialmente a, afetada. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil avisou as pessoas a partir do momento em que teve informação e a percepção do que é que efetivamente estava a acontecer, com base na informação que o próprio IPMAN lhes transmitiu, e desencadeou os mecanismos de alerta ao sistema para reforçar o número de pessoas disponíveis, o número de operacionais disponíveis e também a sua própria prontidão, ou seja, a, a, a, o tempo de reação passou a ser mais curto para que se pudesse responder com mais eficácia a eventuais situações de socorro, de, de proteção, como aliás vieram a acontecer.